Olá, paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos no quadro Minha História E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o pastor Odair Protésio, Marido da Rauliane, Isso. pai da Sara, pai Isso. da Esther, pai do Samuelzinho Isso. Prazer ter o senhor aqui conosco, pastor Odair Prazer é todo nosso, mano Carol Pastor, o senhor é pastor aqui do nosso campo de Caratinga, hoje o senhor pastoreia a subsede do bairro Santa Cruz, por graça e misericórdia de Jesus. Santa Cruz. O é. senhor está com 44 anos, pastor. 44. 44, 44 anos. anos, né? Graças a Deus aí. Servindo Jesus é, desde os. É, agora em outubro, fazem 20 anos, né? Que Na Jesus presença. me aceitou. É, dia 20 de outubro, 29 de outubro, fazem 20, 20 anos. anos. Isso. Pastor Odair, há quantos anos o senhor está como pastor? E, e qual e qual, qual qual congregação, de qual bairro da Assembleia de Caratinga o senhor está pastoreando? Irmã Carol, é, nós estamos na, em Santa Cruz, né, no bairro uhum. Santa Cruz em Caratinga, há um ano, fez agora dia 5 de setembro, estamos pastor lá, e pastoreamos também a congregação da rua Primeiro de Mar. Então, totalizando aí é, dois anos e oito meses. Por graça de Jesus, pastores, né? Ou seja, estamos pastor, né? Estamos... Eu e minha família, isso. Me ajudando, estamos pastor, claro. isso. estamos como professores da isso. escola, né? Porque isso. na obra de Deus a gente sempre é, está, muito né? Uso, é Jesus, é. Muito, a gente não é, a gente sempre está à disposição sim. do Senhor. Sim, sim, sim. O cargo é da igreja. O cargo né? é da igreja. Nós estamos ocupando, mas não é nosso. É mas não é nosso. Isso é muito importante, é. né? As pessoas saberem, a gente ter esse discernimento. Sim, sim. E, pastor. O senhor não nasceu no evangelho, né? como né, o senhor já sim, nos disse. Sim. E eu queria saber um pouco da sua história, do seu testemunho pessoal, porque eu sei que o senhor tem um testemunho impactante. Sim. E, e, Carol, é, a minha, eu posso dizer assim, que começou com muito tempo né, na, minha, na minha vida, na, até na minha infância. Né? Eu não sei quantos vão se lembrar da palavra que eu vou dizer aqui, <risos> mas na época que eu era criança, é, existia um refrigerante na, na capital paulista que se chamava Tubaina. Tubaina tubaína era um refrigerante que servia numa garrafa parecida muito com a de cerveja. Né? E eu me lembro é, que o meu irmão uhum. um dia chegou em casa, o meu irmão né, fazia uso de bebida alcoólica, ele chegou em casa trazendo uma, uma cerveja. E, e eu e trouxe também uma Tubaina. E aí ele, né, eu fiquei muito feliz com aquilo, tomei aquele refrigerante, aquela tubaína, e eu, muito novo, eu me lembro que era muito novo ainda. E aí eu falava, eu não uhum. sabia falar, eu não sabia pronunciar e dizia assim, eu quero cerveja doce. Aí alguns dias depois meu irmão volta, né, trazendo nova cerveja, mas dessa vez não trouxe a tubaína. E a minha mãe, com uma boa intenção, uhum. mas com a falta de conhecimento, né, muito simples a minha família. Aí ela que que ela fez? Ela pegou a cerveja, adicionou açúcar e deu para mim beber. E uhum. foi uma, duas, várias vezes, né? E sem ela saber, ela estava me lançando no vício, né? Sim. Aquilo eu tinha menos de oito anos, né? E e aí eu me lembro que com 14, 13 três para 14 anos foi a primeira vez que eu, eu cheguei em casa embriagado. Eu fui trazido por alguns amigos, né? E uhum. aí foi muito vergonhoso para mim, mas aquilo foi um pontapé para um período muito sombrio na minha vida, né? É, com 16, 17 anos eu tive um encontro com a maconha e aí para cocaína e, e outras drogas foi assim um, uma questão de, de, de tempo, né? Então assim, é, eu infelizmente consegui me manter, uhum. consegui me manter assim intacto ou preservando a imagem da minha família, a minha própria imagem, por muitos anos. Né? Eu era aquele, aquele uhum. dependente social, né? onde tinha uma festa, eu estava ali usando, fazendo uso da droga e disfarçando entre a droga lícita, né? como dizem por aí, que é a, a, a, bebida, a bebida, o álcool, o álcool né? que todo mundo aceita, e a é droga ilícita. ilícita né? E, muitos... e esse dependente que o senhor falou aí, né, interrompendo um pouquinho, esse dependente social, porque muitas vezes a pessoa é um dependente químico Sim. e ela acha que não é, porque fazendo, não, é, é só socialmente, às vezes só nos finais de semana, só alcoólatra de final de semana, a gente ouve muito essas Sim. expressões. Sim. O senhor também achava que não era um dependente é. nessa época. Sim, a, a, a, a decisão mais sombria de um dependente mas a mais acertada também, a mais difícil de ser tomada, é ele olhar no espelho e entender que ele é um dependente. Entendente. né E a palavra socialmente, né eu aprendi aí quando eu estava tentando uhum. sair do vício, é socialmente, ou seja, ele está recebendo uma mentira, uhum. ele está mentindo para ele mesmo, dizendo, ah, eu sou, a hora que eu quiser eu paro, a hora que eu quiser eu paro. E aí ele vai, o que, que ele vai fazer? Ele vai formular festas, ele vai fazer um churrasco, ele vai, vai chamar os amigos, ele vai criar o cenário para ele fazer uso da droga. Ele né? vai criar as oportunidades. Sim, ele vai criar. Para disfarçar, para ele não assumir que já, está, já é um, um sim, viciado. Sim, sim. E aí quando ele, por exemplo, no meu caso, eu comecei a... É, sempre fui, fui, fui muito responsável na questão do trabalho, né? mas eu comecei a chegar atrasado. Outras vezes eu não conseguia ir. Já teve dias eu chegar em casa cinco horas da manhã e às seis e meia levantar, tomar um banho e Sim. ir para o trabalho, né? Eu trabalhar embriagado, praticamente embriagado, né? E já teve vezes que eu fui direto do trabalho é, e, e o, o, o encarregado, né? falar assim, você pode voltar porque você não tem condição de trabalhar hoje. E assim, enquanto isso aconteceu, né? até eu entender que eu não tinha mais condição de procurar ajuda e aí já estava no fundo do poço. Poxa, né? E quantos anos levou até o senhor perceber que precisava dessa ajuda? É, eu, eu demorei longos seis anos para entender que eu precisava de, de tomar uma atitude na minha vida. Né? E, eu, eu, eu, eu me lembro de alguns, algumas coisas muito tristes de, de se falar, né? Eu me lembro de, de que eu preferia estar em um ambiente sombrio né, do que estar no convívio da família. É, o isso trouxe traumas, porque hoje é, eu, tenho, eu consigo conviver muito bem com a minha família dentro de casa, mas parece que eu me desliguei dos familiares, sabe? Uhum. Até minha irmã ou minha esposa, você falou que está com saudade do seu irmão, você ligou para ele? Ah, não, não liguei. Parece que houve um, um distanciamento, uhum. né? E esse distanciamento trouxe vergonha e aí ficou uma coisa muito ruim, né? Mas uma das coisas que, que, que eu me lembro que, que são ruins, né? foram muito ruins, é, eu me lembro que um dia eu estava numa manhã, eu uhum. tinha alguns reais no bolso ainda, que dava para comer né? alguma coisa, fazer uma refeição. E eu me lembro que eu fui caminhando para uma padaria para tomar um café e o vício, a vontade de Era. drogar me venceu e eu dei meia volta e fui pro lado né da, do que se chama, chama boca, né, uhum. para adquirir a droga eu fui chorando com fome, mas, mas eu não conseguia ficar sem usar né, a sem, droga. Sem, né, precisava, o seu organismo precisava Isso. mais da droga do que da comida. Isso. nesse momento eu entendi que eu estava... No Totalmente fundo. dominado, estava no fundo do poço. Pastor, nós vamos para um breve intervalo e já já a gente volta, né? E vamos continuar com a sua história.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 Estamos de volta, vamos continuar né, nosso, nossa conversa com o pastor Odair. Pastor, e esse, esse tempo todo o senhor estava em São Paulo? Sim. E quando o senhor veio para Minas, houve essa mudança para Minas, para Caratinga? Eu senti, é, numa última noite em São Paulo, eu fiquei três noites fora de casa. Três noites? Três noites, eu morava sozinho na época, porque... Uhum. Quem é que, que queria ficar, apesar de... Né, eu já tinha perdido os meus pais nessa época. Minha mãe, eu perdi com... Eu tinha 17 anos, meu pai eu tinha 22. Uhum. E aí eu né, estava eu eu tava realmente no fundo do poço, no submundo. Muito. E aí é, eu me lembro que eu fui três noites fora de casa. E aí eu fiquei com medo de ir para casa, porque eu fiquei com medo de tirar a minha própria vida. Eu já tinha pensado nisso outras vezes. E eu pensei, se eu for para casa, eu vou fazer. Né? Porque eu, era uma vergonha. Né? Minha família é muito simples, mas é, nunca teve um caso como o meu, assim que eu conheça. Né? E aí isso era vergonhoso demais para mim. E aí eu fui para a casa da minha irmã, né? Conceição. Falei, pedi ajuda a ela, ela me recebeu, né? chorou comigo. E aí eu me lembro que ela ligou ligou para a minha sobrinha do outro lado da cidade, né, em São Paulo, e falou, tio, o que está que acontecendo? Eu falei, olha, não tem mais jeito, a minha vida acabou. Aí ela falou, ela falou assim, tio, tem jeito sim, eu vou orar pelo Senhor, porque Jesus é bom, Jesus é bom. E aí aquilo entrou no meu coração tal. Ao passar uns dias, sim. eu pedi para o meu irmão, Ayrton, né, que é um, um cara que eu admiro demais, que me ajudou muito mesmo, como todos os meus irmãos, né? Aí ele me, colo... me deu o dinheiro, na realidade, ele me deu o dinheiro exatamente para me vir embora. Eu pedi, né? Eu quero ir para Minas Gerais para me ficar uns dias lá e eu volto, é... vou ficar uma semana lá e eu volto bem. E o senhor já tinha referências, parentes aqui em é, Caratinga? Eu tenho aqui um tio que hoje está no lugar do meu pai, ah. que eu não sabia, ele é pastor. Ele é pastor. É, pastor Jair Bernardes, né? Um homem de Deus, né? Cheguei aqui, eu não sabia, meu tio foi para casa dele, mas cheguei aqui, era o pastor Jair. E me que recebeu, cheguei a saí de, de, de São Paulo dia 24 de outubro de 2000, dia 25 eu cheguei aqui e me recebeu bem. E eu até me lembro que eu fui na igreja, ele me convidou, eu fui na igreja nessa noite mesmo, e eu não consegui orar, eu só disse, Deus, eu estou com vergonha do Senhor, porque eu não sabia orar, né? e aí naquela noite não houve aquele não houve aquela ah, talvez por medo dele me entristecer, né foi muito sábio ele não perguntou se eu queria né se eu queria mudar de vida se eu queria Jesus mas ele... eu saí dali já assim já todo moído porque eu, eu tinha conseguido falar com Deus que eu estava com vergonha dele e né? que já era uma oração né já era uma oração, uma oração. ah interessante é interessante mano Carol que é, falando em oração, uns dias antes dessas três noites fora de casa, eu em casa morava sozinho, eu tinha apenas um colchão lá em São Paulo, ainda tinha apenas um colchão, um som velho, tinha uns móveis, e eu me lembro que eu estava embriagado. E eu chorei, eu gritei dentro da minha, do meu quarto, dizendo assim: Deus, se o senhor não mudar a minha vida, eu vou morrer, muda a minha história, eu não aguento mais. E bêbado, embriagado, né? Mas eu. Eu me rasguei, né, eu me lancei e Deus ouviu minha oração embriagado né, e atendeu-me trazendo para aqui, Caratinga, né, uma cidade que me abraçou e, e aí eu recebi um convite. Dia 29 de outubro tinha uma festa da Assembleia de Deus do Barra Esplanada, hum. aí eu fui na festa Pensei, festa, para quem está lá fora, tem, tem, vai ter alguma coisa para comer, né? <risos> eu não aí você vai, nem imaginava. É. Aí eu cheguei na festa, né circulação Oração, um barulho na igreja, eu pensei comigo, não falei, mas pensei, esse povo não é normal, né? Gritaria demais. E aí o pastor oficial faltou. Quem colocaram para pregar? Um jovem da época, por nome... É Gilberto Luiz, hoje o pastor hoje, Gilberto. Hoje o pastor aqui, pessoal, né? do nosso templo central. Isso. E o pastor Gilberto, o irmão Gilberto, magrinho, é? mais magro do que ele é, <risos> e nosso amigo, pregou uma mensagem muito dura. Eu me lembro, mas um último banco Deus estava tratando comigo. Aí o pastor José Deque Miranda, nosso amigo, pai na fé, uhum. um homem referência para o meu ministério, ele fez um apelo diferente ele não me perguntou no final do culto, né? Quem é que quer aceitar Jesus? Quem quer morar no céu? Quem é que quer. Aí ele perguntou, quem é que está aqui que quer ser feliz? Ele perguntou assim, Pastor Zé É, aí eu não aguentei. Ele nem, nem, nem esperei o resto, né? Que ele falar. E aí ninguém perguntou, você quer ir lá na frente? Eu falei, essa palavra aí me chamou a atenção. Eu quero ser feliz. E aí quando eu dei por mim, eu estava ajoelhado ao pé do altar. Muito bom. É. Estava ajoelhado ao pé do altar e. E aí, quando eu me dei por mim, eu estava já se levantando e abraçando festa de, festa de seguração, aquela coisa abraçar um, abraçar outro, abraçar um. E eu fui para casa, né? E a minha sobrinha, minha prima me esperando lá fora. O anjo vai embora, o anjo vai embora, o anjo vai embora. Eu morava no aeroporto. E aí fui embora. Aquela noite eu não dormi. Não dormi. Não dormi. Não. Terça-feira, eu sabia das escadas, mas ao terça-feira eu perguntei para minha sobrinha, minha prima. Falou: tem culto lá hoje, sim, estudo. E aí o horário da circular era 15 para Era 6h45 por aí. E aí eu peguei a circular e vim para o bairro Esplanada. Cheguei lá e fiquei esperando mais de meia hora para abrir, mas o meu S desejo, sede. a minha sede, aquela coisa e tal. Aí passado uns 15 dias, um culto de quinta-feira, a irmã Marli do Templo Central, uhum. ela estava pregando. E eu me lembro que ela pediu para me levantar. Nessa época eu estava sentando a mocidade, porque eu tive assim, Jesus, eu não né, Jesus ele fez assim, ele mudou... Primeiro ele me tirou, mudança geográfica, para mim Sim. foi necessário. Ele te tirou daquele ambiente tô, ruim. Estou num ambiente novo, no. família, abraço. Não que eu não estivesse lá, mas lá eu dei as costas. Né? E aqui não, eu tive um, tinha um, um cenário diferente. né? Tudo se falava, era coisa de crente, Bíblia. E eu me lembro até que o primeiro jejum que eu fiz, <risos> o primeiro jejum que eu fiz, é, eu sede e tal, e eu comecei no propósito, e né, aí chamaram, ô, daí, tá na mesa o almoço? Não, hoje eu não vou querer, não. Aí o pessoal ficou assim comigo, né, eu querendo as coisas de Deus, buscando. Aí o meu tio <risos> falou assim, quando foi lá para as três da tarde, falou assim, ô, daí, você sabe que jejum não precisa ser o dia todo, não, né? Aquilo me alegrou, falei, não precisa, não? Não. Aí a minha tia gritou, o almoço tá lá em cima do fogão, fogão de lenha, né? E eu me lembro que eu fui lá, entreguei meu jejum e comecei a comer. Comer, até engraçado, né? depois a gente aprende, né? É, aí eu até passei mal. A gente fica, é, realmente, no começo a gente fica perdido é, com o fato essas é, coisas, jejum, é, né? Mas foi muito bom. E aí, eu nesse dia eu estava sentado no, né, na mocidade já. E a irmã falou, me pediu para me levantar e falou assim: meu jovem, se põe de pé. Ela falou: eu não sei seu nome, não te conheço, não sei de onde você veio, para onde você vai. Não sei de onde você é, mas eu sei. Deus está me dizendo que ele te deu um grande livramento. Aí, irmã Carol, eu lembrei que eu era, tinha sido um dependente. Aí, Aí. eu me lembrei. E o meu, eu até não, não gosto de contar isso para quem está buscando, porque eu passei por um centro de recuperação. Sim. Mas não me, não me mostraram Jesus nesse centro de recuperação. Então, o centro de recuperação para mim não valeu. Só que eu não posso colocar... O meu, a minha situação foi diferente. Eu não posso pregar isso para quem é um dependente hoje. Né? Eu tenho que mostrar para ele um centro de recuperação. Sim, porque né? também é necessário. É necessário o, A mudança que Jesus fez na minha vida foi algo que ele quis fazer. Né? Não é, é... Ele fez, né? Eu tenho, ele fez desse, jeito, fez desse jeito, porque o agir dele é individual, isso, né para cada um é de uma isso, forma. isso E aí essa irmã, irmã Marli, falou eu tenho um grande, Deus te deu um grande livramento e ele está dizendo para você entrar diante dele nas madrugadas, que ele vai abrir portas para você passar, tem uma grande obra na sua vida. E aí e eu comecei a chorar porque até então eu não me lembrava, eu tinha esquecido que eu era um dependente de químico. Não foi aquilo que falaram aí hoje um som de Manassés. Não foi isso que aconteceu comigo. Sim. Que eu me esqueci. Mas eu estava vivendo um momento novo na minha vida. Você né? já estava num processo. Eu já estava num processo de, de santidade, de santificação. E o Senhor Jesus ele fez a obra completa. E aí eu comecei a chorar. Falei gente, quem é que falou isso para essa mulher? E aí que eu comecei a entender de fato quem era Deus, né? E aí Deus, e a gente foi, foi comecei a orar Senhor. É, isso que os crentes chamam de obra missionária deve ser muito importante. E eu sei o que o Senhor fez na minha vida, então me ajuda a amar a obra missionária, para me tentar retribuir, fazer algo pelo Senhor. E aí eu comecei a orar e a minha vida foi transtornada por Cristo. Eu tenho essa forma de dizer, porque realmente os meus planos ficaram em segundo, terceiro, quinto, décimo. A minha vida foi mudada né? e Sim. o Senhor tem Tem, tem a primazia feito. e... Tem. A gente precisa melhorar, mas a gente entende que o Senhor fez coisas e ainda eu espero que Ele faça mais para a glória do nome dEle, na, no quesito espiritual e ministerial, né? Porque a obra que Ele fez na minha vida eu não tenho o que dizer, né? Hoje eu posso dizer que eu sou mineiro, né? Já comi trem. Já comeu trem. Já. Minha esposa já... é mineira. Os meus não filhos fala coisa. Mineiros. Não, não fala agora, é trem, né? É trem. É. Então, os meus filhos são mineiros e eu estou muito feliz. Continuo feliz com Jesus. Amém, pastor. Eu sei que o senhor tem muitas histórias ainda para contar. Nós vamos ter né, mais oportunidades de estar aqui com o senhor. Amém. Muito obrigada. E isso, né? a gente vê que é a misericórdia e a graça de Deus sobre Sim. nós. E a gente emociona mesmo, ao falar do nosso testemunho, Sim. porque só a gente sabe de onde Deus nos tirou. É, é... Cada um com uma situação, né, em um caso diferente. E tudo é experiência. né? Para quem tem, às vezes, está passando pelos mesmos problemas... Possa né, saber Sim. que há solução, Sim. que é só buscar, que tem gente que tem pessoas para ajudar. Sim. E nós estamos aqui, né a igreja do Senhor, toda à disposição de quem Sim. precisa. Só uma questão, Mãe Carol. Todo mundo entende, acha, a sociedade na realidade tem uma discriminação contra o dependente químico. Sim. Todo mundo acha que o dependente químico ele começou bandido, começou mal caráter, e na idade o dependente químico se torna bandido e, e se, se torna, torna mal -caráter. caráter nós temos visto hoje pessoas da sociedade depois de uma certa idade entrando no vício é um apelo que eu deixo aí para as famílias né, que que não entendam não olhem o dependente químico como um bandido um caráter ele está sendo precisa ser lapidado porque dentro dele tem uma pedra preciosa né, que precisa ser descoberta e só Jesus consegue lapidar essa pedra, só Ele. Amém, pastor. O Senhor deixa um recado, quer deixar um recado, uma palavra para quem está nos vendo, quem está em casa? É, Jesus ele é o transformador, Ele transforma famílias, transforma pessoas, Ele transforma situações, Ele cura, Ele liberta, Ele faz. Só que para isso, Ele só faz isso quando nós entendemos como filho pródigo que não há mais recurso em nós. Enquanto o homem lutar com as forças, enquanto o homem tentar se livrar sozinho, ele não vai conseguir. Um recado, uma dica que eu te deixo. É procura uma igreja séria que pregue o Evangelho, tenha primazia em ensinar a palavra, que você vai entender que Jesus ele é aquele que faz tudo novo para a glória dele mesmo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Hoje eu tenho uma palavra para você, palavra vindo direto do trono de Deus para o seu coração. O salmista certa vez ele escreveu, este é o dia que fez o Senhor, regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Às vezes nós passamos por situações difíceis na nossa vida, tempos difíceis que nos levam talvez a pensar em desanimar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Este é o dia em que o Senhor fez para você. Dia de alegrarmos, dia de regozijarmos na presença do Senhor. Nós precisamos viver um dia de cada vez. Precisamos nos colocar à disposição do dia que Deus fez para nós. E procurar viver da melhor forma possível, dentro da palavra de Deus, vivendo aquilo que Deus tem proposto para os nossos corações. O dia de ontem passou, o dia de hoje é o que Deus fez por nós. Agora, o dia de amanhã é uma expectativa para cada um de nós. Não sabemos como vai ser o dia de amanhã, mas o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que cuida de nós, ele tem um dia especial para nós. E esse dia ele propõe para nós, e é o dia de hoje, o dia de vivermos para Cristo. E a Bíblia vai dizer para nós, que a nossa vida é como uma fumaça que passa, é muito rápido e nós precisamos viver intensamente para Cristo. E isso que Ele quer propor para o nosso coração, que nós tenhamos uma vida, ou melhor, um dia na presença, um dia de cada vez na presença do Senhor, andando sempre em retidão, buscando de Deus a paz, a alegria que só Ele pode proporcionar para os nossos corações. Nós, eu quero aqui, nesse, nesse momento, trazer para você esta palavra que, de conforto para o seu coração. Dizer para você que o dia de amanhã é apenas uma expectativa. Nós não sabemos o que vai vir amanhã, mas o dia de hoje, o dia que o Senhor fez, a própria palavra de Deus diz para nós que nós devemos alegrarmos e vivermos esse dia intensamente alegre, satisfeito na presença do Senhor, porque é o dia que o Senhor fez, é o dia que o Senhor se colocou à disposição para nós vivermos. E nós precisamos viver o dia de hoje como se Cristo fosse voltar amanhã, nos colocarmos sempre em questionamento conosco mesmo, como está sendo a nossa vida, como está sendo o nosso dia, como está sendo a, a nossa vida diante de Deus, para que nós possamos valorizar, o dia de hoje e dizer sempre no nosso coração que nós estamos aguardando o melhor de Deus. E eu quero dizer para você: o melhor de Deus está todos os dias à nossa disposição e nós precisamos buscar de Deus esse melhor. Que nós possamos viver o dia de hoje. O dia que passou é um dia que não volta mais e o de amanhã é uma expectativa e nós precisamos estar sempre prontos para servir ao Senhor e esperar ansiosamente o dia do arrebatamento da igreja. Que Deus te abençoe, que Deus possa encher o seu coração de alegria. E não esqueça dessa palavra, o dia que Deus fez é o dia de hoje. Então viva, viva intensamente com alegria no seu coração. Deus te abençoe.